Agora que nós já colamos com cola forte o solado que foi escolhido no fornecedor adequado ao design que se encaixa perfeitamente ao número e ao modelo do sapato, o que nós vamos fazer é braquear, é costurar aqui embaixo. Se você observar, você vai ver o que nós chamamos de fendido. No solado de borracha já vem pronto para ser costurado, certo? E é aqui que nós vamos costurar com a sovela. Nós vamos costurar. Para isso, nós precisamos de linha. Nós vamos usar a linha encerada. Nós temos a linha encerada preta, que nesse caso seria o mais adequado. O lado é preto, o sapato é preto. Mas nós vamos usar hoje, para facilitar a sua visualização, vamos usar a linha encerada branca. Mais ou menos um metro Mais ou menos um metro Vamos dobrar Então temos mais ou menos Dois metros Provavelmente sobre Mas como aqui O que eu quero que você Entenda Que você veja, que você saiba o que está fazendo Vamos Novamente fazer um ponto, um ponto até bonito, poderia começar aqui, mas vou começar onde o fendido se inicia, certo, vai correr por aqui, então vamos começar aqui, introduzir a sovela essa agulha tá lá dentro do sapato e o que é melhor dá para você ver eu não estou vendo, mas eu acho que você vai ver hum, iluminação, ajuda aí é. bacana espera um pouquinho vou colocar mais luz andou bastante, né? Tá uma mercadoria. Vai, deixa eu fazer assim. Procurar. Ah, agora... Eu sei que você tá vendo. Porque eu tô conseguindo ver. Tá certo? Aqui. Vamos tentar. Já se eu tivesse mais uma mão. Mas eu não tenho. Só tenho essas duas. Aqui. Certo? Agora eu vou puxar. Segurando aqui, eu vou puxando. Puxei. Só que é o seguinte. Eu não preciso das duas pontas aqui então uma ponta eu vou segurar aqui dentro a outra ponta eu vou tirar aqui de dentro e aqui, certo? metade da linha tá fora do sapato e a outra metade dentro do sapato sugiro por volta de 7 milímetros a um centímetro de distância entre um ponto e outro você vai novamente introduzir a linha lembre-se de tomar cuidado para não furar a sua veia femoral a veia mais importante da sua perna não quero ninguém sangrando bem que tem gente até torcendo, assistindo e torcendo para que a gente fure. Mas eu não vou furar não. fica é tranquilo. É. O primeiro ponto nós já temos aqui. Estou olhando para a câmera, então eu não posso estar tá olhando aqui dentro do sapato. algo. Você vai pegar essa que você puxou com a sua vela, você deixou um laço. Você vai pegar essa parte livre, vai enfiar no laço, vai passar ela toda. Certo? E aí, você vai puxar novamente o laço. Você puxando o laço, você vai ter o segundo ponto. Eu vou fazer devagar mais dois. Aí depois, vou usar aquele truquezinho de acelerar a imagem. Veja, sem olhar dentro. Por quê? Porque quando chegar nessa parte aqui, é impossível você conseguir enxergar lá. Você puxou um laço. Puxou por aqui a outra ponta da linha. Você tem a costura sendo feita aos poucos. Por um motivo que eu não vou te dizer agora, quando chegar mais ou menos aqui vai ficar mais fácil para furar.